E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito de escolha e construção mais adequada para gráficos. Mas você sabe me dizer o que é um gráfico? Nada mais é do que uma representação geométrica de um conjunto de dados que é utilizada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Mas, enfim, Aqui, eu tenho três gráficos, sendo que esse aqui nós chamamos de gráfico de coluna, esse aqui, gráfico de setor, e alguns também chamam isso de gráfico de pizza. E aqui, o gráfico de linha. E o que eu quero mostrar nessa aula é que, dependendo do tipo de gráfico que você tem, você pode entender melhor as informações contidas. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de coluna que mostra o desempenho de matemática de uma turma do nono ano. E nesse gráfico, nós temos o desempenho e a porcentagem de cada um deles. Por exemplo, nós sabemos que 15% tiveram um desempenho ruim, Enquanto 35% tiveram desempenho bom. E o interessante é que, nesse gráfico, nós temos as legendas, e isso é importante para ajudar na leitura do gráfico. E, nesse gráfico de colunas, nós representamos os dados através dessas colunas ou essas barras aqui. Não é à toa que o gráfico de colunas também é conhecido como gráfico de barras. E, aqui no lado. No gráfico de setor, nós também estamos analisando o desempenho dos alunos em matemática. De novo, nós temos a nossa legenda. E esse gráfico de setores ele serve, geralmente, para representar partes de um todo. Ou seja, eu dividi os meus 100% em várias porcentagens, e cada porcentagem dessa aqui representa um ângulo. Isso porque nós estamos trabalhando com um círculo de 360 graus. E, assim como no gráfico de coluna, a legenda também ajudou na nossa compreensão das informações. É importante destacar que os setores circulares devem ter cores diferentes, porque cada um representa uma coisa. Observe que o desempenho das turmas são diferentes. Essa aqui é a turma A. E essa aqui é a turma B, e a turma B teve desempenho ruim em 30%, enquanto aqui teve 15% na turma A. E nós estamos falando de duas turmas diferentes. O que eu quero dizer é que, mesmo se tratando do mesmo tema, que é o desempenho em matemática, nós podemos usar gráficos diferentes para representar a mesma ideia. Nesse caso aqui, como é o desempenho, eu poderia representar a turma B com um gráfico de coluna também, ou então representar a turma A com um gráfico de setor. Então, é importante que a escolha do gráfico se adeque ao tema de modo que facilite a leitura do gráfico, do tema, ou dos dados em si. Né? Agora, nesse gráfico aqui, nós temos a média dos alunos em cada bimestre. Então, eu posso escrever aqui que é a média da turma. E No primeiro bimestre, a turma teve uma média de 4. Já no segundo, observe que houve uma melhora, ou seja, a média passou a ser 6. Já no terceiro houve uma queda e, portanto, a média passou a ser 5, ou seja, aqui é entre 4 e 6. E no quarto bimestre também houve uma melhora, uma melhora significativa, e a turma passou a ter média 8. Então, observe que houve uma variação dos dados conforme o tempo vai passando. Ora cresceu, ora decresceu, e aqui não mostra mas também pode ter uma estabilidade nesse gráfico. Por exemplo, vamos supor que existisse um quinto bimestre. E, nesse quinto bimestre, os alunos continuassem a tirar uma média 8. O gráfico se manteria constante. Ou seja, essa parte aqui se trata de uma estabilidade nesse período aqui. E, para esse tipo de dado, Nada melhor do que nós utilizarmos o gráfico de linha, que é utilizado mais quando nós temos que analisar um certo período de tempo. Observe, Eu estou analisando do primeiro bimestre até o quarto. Nesse caso, eu estou querendo analisar a média dos alunos, ou seja, se eles tiveram uma melhora ou uma queda em matemática. E aí, o gráfico de setor não ia me dar bem essa resposta. Nesse caso, eu só quero saber se houve uma melhora ou uma queda em um determinado período de tempo. Se eu utilizasse, por exemplo, o gráfico de setor, eu não ia conseguir obter bem essa resposta, e isso dificultaria a leitura do gráfico. Então, é importante que você utilize corretamente um gráfico para cada situação, de modo que sempre facilite a sua leitura. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!